5, 4, 3, 2.. Vocês deixaram o oh, like e se inscreveram. Ótimo! Vai pro vídeo! Tá começando, tá começando! É o Ellen, o Juiz. Tá. vamos ouvir o que a gente tá falando. Não se preocupe. Ellen e águia. Uhum. Você foi afirmado de transformar em Titã. É verdade? Sim, é verdade. Mas eu não sou do mal. Cada palavra que você fa falar vai ser contra você. Tá, pode mandar. Helen Yaga você estará disposto a ajudar a humanidade em todo o seu dever contra os Titãs? Sim! Última pergunta. Qual vai ser a divisão que vai levar Ellen e Egg com você? Polícia militar, o que vocês desejam para se o Ellen for com vocês? A gente promete que qualquer coisa que ele faça, a gente vai matá-lo imediatamente. E transforma ele sei lá, em um cobai para os titãs tirar ele da nuca de titãs e mandar para comer por titãs então é exatamente a gente matará Eren tropa de reconhecimento olha como líder e é, como todo me respeito é, leve a pode falar sim estava seguinte Ellen Eg pode ir com a gente em uma missão para ver seus amigos podem também ser da tropa de reconhecimento. Só que eu quero deixar o Ellen na tropa de inspiração e em uma missão. Se ele for tudo bem nessa missão, a gente deixa ele em paz. Se não, a gente mata, não dá pra poder se militar, entendeu? Mas e se ele tentar matar vocês? Eu mesmo matarei ele. Ai, caraca. Ai! Você escutou Arthur e sai É, a gente vai para tropa de reconhecimento onde eu sempre iria ir. Tá. Isso, a gente tem que te contar um negócio. É, não dá mais para esconder. O que foi? É... Número 2? Não, é, que nojo. Isso. Seguinte, você tem o um titã. Arthur, você foi com o Hanes bebê? Não, Enzo. Tu tem um titã, chamado Titã Fundador. Eu vi sem histórias, é aquele titã que comanda todo mundo. Então, por que eu não mandei aqueles os titãs matarem? É, sei lá. Mas você tem um poder de titãs. É isso. Até você, mano. O que vocês dois foram fazendo no bar? Bebê? Não, mesmo. Seguinte, na missão eu vou te mostrar o que significa isso. Tá, não quero mais nem saber, tá? Eu tenho um titã, é isso? Aham. Uhum. Tá, então, se eu tenho um titã, o que significa? Pera, mas... Ué, então... É por isso que alguns titãs não estavam vindo atrás de mim. Por causa que eu sou o ah, e onde é que eu posso testar o meu poder dentro só vai ter que tirar o equipamento tá deixa eu tirar pronto estamos com o seu equipamento tá é e como é que eu faço isso se transforma como ué estamos nos suas memórias minhas memórias ai Tá, deixa eu pensar a fundo. Fechou. Hum. Nada! isso, meu Deus! Só pensa em mim, vai, pensa em mim! Tá. Se mover! Isso! É, se mover! Aham! Uhum. Ai, não sei se vai funcionar, né? Mas. Ah! Uh. Você amou Você ah! amou mesmo, ah! Certo? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah, tá bem, a gente tem que sair daqui, né, vai ver titãs, eu acho. Tá com o meu equipamento, não? Tô. Tá dando aí. Dez, quatro anos depois. Ótimo. Seguinte, ainda bem que vocês mudaram a película, agora eu sei que esse é o ator e esse é o... Ah, meu Deus! Como eu vou diferenciar? você vou do de, do silo? Tá, tô seguinte a gente veio uma missão. Vai do quê? Ah, meu Deus, vou ter que te explicar de novo. Vai! Eu sou mais novo. Eu sou mais velho. Tá, vai. Então, o seguinte a gente, o Levi pediu pra gente vir por aqui e ele por ali Ah, entendi então vocês perceberam que tem um titã bem ali o um titã bem ali uh, tá um pouquinho longe mas tá dá tá ver cadê a meu Deus. Jesus. tá ótimo é o titã também aqui beleza vocês vão fazer o que é uh, só olhar sério ué você tem um titã é verdade mas eu vou mostrar que eu não preciso de ah. ai, ai, ela é. bateu um pouquinho forte. pessoal, então, tá. porque tive uma memória de daqui, só que branco, de aparecer, renascer ou outra coisa, e minha tela vermelha. Isso. você tem um fundador de vidas passadas. Ah, tá. agora deixa com o pai, hoje eu quero me não um titânio. mas onde me dá o seu equipamento. Ah, pega logo. Louco. Outra visão? Sim! Tá aí. Agora deixa comigo, tá? Tá, vai. Tá, se mordei. Vai, vai, vai, vai, vai. Ah. Ai. Oh! Ah. Ah. Oh. Ah, Ai. Ah Vai tomar ai que? Eu consigo falar? É, na minha mentira. Né? Eu acho que os dois nem estão escutando. Vou morrer. Eu não vou morrer assim. Eu preciso levar os dois para aqui. Você? Ai, calma, que eu não tô querendo. Ai. É. Ah. Égua. Ai, pessoal. Mas por que você não trouxe? -se? Seguinte. Aqui gente tá muito fácil, tô com pouca vida. Tá não. Eu parei na só viu, vão ficar aqui. Tá, eu acho que não não vai dar nada. Tá. Eu vou ficar por aqui pra que batata. Tá. Só tem isso. Não gosto muito de batata. Oh, Ei, quem é você? Não, não, sou da tropa de reconhecimento. Um vai, tá. ah, vai me ensinar, vai. Porque eu sei que batata tem até a sala e tal tá pra comer. tá deixa eu amo essa cumé, eu vou não... eu amo. Não... Não... Não... ei, você tá olhando a gente? não sou do reconhecimento. tome aí. eu vou ver a Tita. tá. mesmo. é só isso que eu consegui coletar. Ai meu secar ah, aqui. Ai! Vou ficar aqui. Nada. Só tô. Ai, nem sei que eu tô até Demais, ótimo. A gente tem que correr Aquilo lá vai estar atrás da gente ainda Escutaram isso? Sim Acho que é o L isso. A gente vai ficar aqui Que? Mas A gente promete vai para a muralha A gente só vai pegar um pouco de comida Tá Tá Tá bem Tomem cuidado, por favor. A única família para mim. Nossa. Tá. Ai. Ai, meu Deus, quase ia fazer. Tá, nada aqui. Ai, tá. Ai, cara, tem que achar o Lipe. Isso é. corre. Isso é. é sério. Corre. Fê, aqui vai. Ai, ai. <coughs> <coughs> Capitão Levi? Capitão Levi? Capitão Levi? Pensa. Eu pernas Não se preocupe comigo, corre! Eu não vou te deixar. não. Eu sei que você pode ganhar um titã. Eu, eu mandei mensagem para todos. E quando chegar lá, você vai ser nomeado... Capitão da... do Dois De... Eu falo. Eu chegando perto. Vai! Se levanta! Seu é grandinho, enfim, se levanta! Eu não posso. Minhas pernas são acabadas. Ah! Não adianta. Não adianta assim. Ah, <tos> NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! obrigado eu sei ah Eu não ah não ah ah não most ah ah não Pode falar isso. Vem comigo. Eu não posso. Eu não posso. Só vai embora. Ainda. Vai embora. Não. Você vai voltar! Corre, isso. corre! Eu não vou esquecer de você. Se tudo isso acabar, eu volto. Por favor. Socorro. Desculpa. Eu já ficando... Eu vou posso... tô... ah, minha perna Eu acho que eu também tô... Ai, meu tá tô... cortado vou Tá. Eu, eu vou ver o que fazer.